Bom dia, gente. Primeiro dia aqui do nosso acampamento. Nossa barraca tá ali. A gente colocou algumas coisas durante a noite dentro, né? Pra, pra ficar tudo ali juntinho. Se montar tá ali, e é nós agora vamos tomar nosso café da manhã. Já tá meio tarde, mas a gente dormiu bastante. É, né? Não tem muita coisa pra fazer assim a não ser descansar. É o nosso propósito, é isso que nós vamos fazer então. É, vou mostrando um pouquinho para vocês do dia, o que a gente fez, é, como que né, as coisas funcionam aqui no, no nosso acampamento e também é contando aí a experiência de acampar né, só duas pessoas e de barraca e num lugar um pouquinho mais primitivo, né assim que eles falam. Então é isso, bora aí comer um café da manhã com a gente. temos aqui hoje pão pãozinho tem um pãozinho doce e danoninho esse aqui é tipo um todinho mas eu não gosto muito não Mas o cima não gosta mais e é isso pão com manteiga só é que a gente gosta pão com manteiga Gente, o único problema aqui é as, as vespas, elas estão vindo de toda hora, elas são chatas. Alguns minutos depois, temos uma saída, porque o banheiro lá do acampamento ele é meio primitivo, né? E eu precisava ir ao banheiro fazer o número 2, as necessidades básicas da vida e. Aí nós encontramos uma igreja. Aqui é a igreja sempre tem banheiro, então você sempre pode usar o banheiro da igreja. E nós fomos lá. Estamos dando uma voltinha, explorando a local, as localidades aqui around. E tem até outra igreja ali, tá vendo? Ali é uma igreja. igreja sempre tem banheiro pra você usar. Então, nós fizemos isso. Olha lá igreja. Tchau! Nós estamos com um poucos planos pra hoje. É, na verdade, a gente não tem plano nenhum. Assim, pra onde ir, o que visitar. porque a gente também tá de boa, assim, então a gente só vai explorando e aí eu vou mostrando pra vocês, se a gente for em algum lugar diferente, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Uh, viking vamos ver como que funciona esse negócio aqui tá meio estranho ah, tá vendo? as bandeiras vikings e tem uma... some cars yeah. vamos ver como funciona uma feirinha, Vicky Mas tá meio estranho aqui. Vamos ver. Lacto. Folmeine, não? não, não. Hope we don't need the corona test to visit this place. But don't Por que não podemos ir? Porque você é muito nervosa. Você não quer pessoas gordas em Gente, a gente não pode ir lá dentro porque tem que ter o teste do Corona. E a gente não tem hoje. Teria que ir lá fazer o teste e aí voltar aqui. Então deixa pra próxima, né? Talvez a gente possa ir lá fazer o teste. E depois, amanhã, voltar aqui. Pra ver a feirinha Viking. Mas é isso. Uma pena, né? Esse Corona chato. Alisa <laughs> as view is just very beautiful. You can show them. Right. And look over there too. And Boom Boom. Hi <laughs> <My> Boom Boom. <laughs> a ver com a reunificação de alguma coisa, nós não sabemos exatamente, mas nós encontramos quando estávamos passando pela estradinha ali embaixo, decidimos então subir até aqui e ver essa pedra aqui e ali embaixo, não sei se dá pra ver, é tipo um, um túmulo de um, de um diretor de filme famoso aqui é, da Dinamarca. E aquela, aquele túmulo é de um cara que resolveu ter um túmulo no meio do nada e aí ele pagou pelo, pelo lugar e era um diretor famoso de filmes aqui é, na Dinamarca há muitos anos atrás. É isso. Seis horas e meia depois. Gente, decidimos ir embora porque aqui tá muito ruim com. Tipo essas vespas, sabe, abelha, elas estão incomodando demais. A gente decidiu então ir para outro lugar, fora que aqui tá com muito mosquito mesmo. tá demais, então eu não posso usar repelente. Aí tá horrível. A gente achou um lugar bem melhor e nós vamos para lá agora. Mas o carro ficou abarrotado. <risos> e eu tô com um ataque de risco, porque tem muita coisa dentro do carro. Assim, já tinha muita coisa, só que a gente já amontoou tudo e aí agora o carro, tipo... A gente só jogou as coisas dentro do carro. <risos> pra ir pro outro acampamento. Eu tô com um ataque de riso, eu sei. Eu sou boba mesmo, assim, não fica falando. Para de rir em vez de, de... Você fazer as coisas você fica rindo. Então, Praticou. bora. <risos> ai, ai. Bora pro outro acampamento. Gente, decidimos mudar de acampamento e agora vamos levantar o acampamento aqui de novo. <risos> Olha a bagunça! Uh! Agora são 8h45 e tá assim, claro. É assim, o um verão é da Dinamarca, só pra vocês saberem. É... Vamos ver se a gente consegue terminar antes de escurecer. <risos> estava enchendo o colchão e o Simon ele foi buscar água que o único problema daqui desse lugar onde a gente está é que não tem água não tem lugar para pegar água todo o tempo né? então ele foi com os galões que a gente tem foi buscar água tem um banheirinho tipo ecológico aqui e essa área aqui, boa tô cansada encher o colchão não é fácil Agora é descansar um pouco e fazer a cama. E talvez amanhã a gente monte o resto. Mas vamos ver. Talvez dê tempo. Acho que não vai chover e nem escurecer agora. Mas, gente, deixa aí o seu like se você tá gostando desse vídeo. E também inscreve aí no canal pra acompanhar mais vídeos. Assim que você acionar o sininho também, vai receber as notificações. E deixa aí o seu comentário o que você achou se faria um acampamento desse, faria essa doidura de mudar de acampamento, igual a gente fez. Acho que seria legal ter aí o seu comentário, a sua opinião. E com esse lugar novo, espero que a gente consiga ficar aqui melhor do que lá onde a gente tava. Porque lá, como vocês viram, era uma floresta ao redor, então era mais é, difícil, né? Por causa dos. de todos os mosquitos. De abelhas e um monte de coisa e as abelhas estavam realmente bem chatinhas. Aqui tem outros bichos com certeza, mas acho que a gente vai ficar bem melhor aqui. Gente, temos até vassoura para dar uma limpadinha aqui, às vezes e junta muita grama, aí quando a gente vai embora para fechar né, a barraca, é bom ter uma vassoura. <risos> Talvez esse vídeo fique muito longo E precise é, mostrar ele em duas partes Ou em três né? As nossas férias aí em algumas partes Então é isso, vou parar de gravar Porque tá começando a escurecer E também não tem mais o que mostrar A gente já montou a cozinha ali A barraca aqui O chuveiro ali Nossa mesa aqui E o carro tá ali E é isso E agora é só terminar aqui de arrumar e também dormir, porque a gente está cansado já de toda essa mudança de hoje aqui da nossa barraca, tá bom? Então, é, mostro para vocês amanhã o, o nosso tour.